Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre galera, a NVIDIA finalmente aí se pronunciou com relação a essa lista de jogos vazadas aí Do GeForce Now que aconteceu ontem A gente até já fez um vídeo falando sobre isso daqui Porque apareceu lá também Justice 3, Mortal Kombat 12, Street Fighter 6 e tudo mais Entre outros jogos, entendeu? E é sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje com você Sobre esse pronunciamento deles E também alguns outros jogos ali do Playstation exclusivos Que podem estar vindo pro PC E discutir um pouco sobre isso porque faz sentido entendeu? Mesmo que aquela lista ali, algumas coisas sejam especulativas, faz sentido a listagem de alguns desses jogos aqui do Playstation. Então, já deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem também o link que tá aqui embaixo no comentário fixado, o primeiro link da ProPlay Energy e comprem lá os produtos ProPlay, o energético em pó, o boné, a coqueteleira, tudo com 20% de desconto utilizando o nosso cupom MEIALUA20. Dessa forma, ao comprar produtos aí de qualidade, pessoal, vocês ajudam bastante a gente aqui no Meia Lua também, beleza? E marque a gente nas redes sociais, ó. se vocês quiserem me seguir, ó, fiquem à vontade, tá aqui o meu Twitter, o meu Instagram também, e aguardo as postagens de vocês. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Se vocês assistiram o nosso vídeo de ontem à noite, que nós postamos aí sobre Injustice 3, Mortal Kombat 12, Tekken 8, Street Fighter 6 e tudo mais, que saíram nessa lista do GeForce Now aí, vocês já estão podendo o que que tá rolando. Caso você não saiba, só dando uma explicação rápida aqui, se você está chegando esse vídeo de paraquedas Um desenvolvedor fez uma engenharia reversa Utilizando aplicativos antigos aí da NVIDIA Entendeu? E ele teve acesso a uma listagem de jogos Lá no GeForce Now Que é um serviço de streaming de jogos da NVIDIA Que ainda tá em testes aqui no Brasil, se eu não me engano E ele teve acesso a uma quantidade infinita ali de jogos Cara, acho que de 5 anos para frente De acordo com algumas pesquisas que eu fiz E lá tava listando esses jogos Só que a NVIDIA veio a público hoje Entendeu? De acordo com uma notícia que eu vi aqui Dizendo que realmente realmente aquela lista é real com todos aqueles jogos que foram listados e tudo mais mas eles afirmam que muitas das coisas que estão ali são especulativas não é nada confirmado não é vazamento de jogo que realmente está vindo por aí e muitas das coisas que estão ali eles comentam que estão apenas para Testes deles mesmo, entendeu? De inclusão ali de certos nomes de jogos não anunciados e tudo mais. Não é nada assim de vazamento de uma empresa que eles já estão sabendo. Eles colocaram lá por conta disso. Eles quiseram deixar bem claro mesmo que muitas das coisas que estão ali de fato são especulativas. Só que tem alguns jogos ali que estão listados do Playstation, principalmente, entendeu? Que até que fazem sentido sim. Caso seja verdade, eu acredito que possa ser sim, eles irão confirmar isso no futuro para nós, que... Deixa eu trocar minha tela para que vocês possam ver, ó. A gente tem aqui, né, o site onde tá a listagem de jogos que foi vazada aí do GeForce Now, né, que o desenvolvedor lá pegou e postou na internet para nós. E se nós procurarmos aqui, pessoal, ó, igual eu fiz ontem lá com Injustice e Mortal Kombat, né, se nós procurarmos aqui, ó, podemos ver listado, God of War, que é o jogo no caso de 2018, aí, como um possível lançamento para o PC no futuro. Até Ghost of Tsushima aparece aqui também, ó. O próprio Demon Souls que tá aí no título são jogos que estão listados aqui e que apareceram lá no PlayStation Now. E assim, Gran Turismo 7 também, ó. Pra você ver. E com base nessas informações da lista, o pessoal também encontrou esta imagem aqui, ó, com informações acerca do God of War 2018 e tal que estaria vindo para o PC. Ele estaria listado para poder ser incluído na Steam também. A gente tem a descrição, tudo bonitinho aqui. Tem publisher, developer, input e tudo mais. As informações, assim, básicas mesmo de um jogo que está vindo aí para os PCs. E aí, cara, com base nisso daqui, a gente começa a pensar, tipo, pô, será que essa lista, da forma como eles falaram, né, que é totalmente especulativa e tudo. Algumas coisas aqui, eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo aí, fazem bastante sentido, cara, como o próprio God of War. Já não é de hoje que a nossa querida Sony vem lançando aí seus exclusivos para o PC. Nós tivemos exemplos aí, como inicialmente o Horizon Zero Dawn, que veio para o PC e, diga-se de passagem, foi muito bem. No seu primeiro mês aí, cara, eles venderam mais de 700 mil unidades do jogo. E olha que o jogo ele já foi lançado há bastante tempo, cara. Eu esqueci o ano do Horizon Zero Dawn, acho que foi 2017? Uma coisa assim, vocês me corrijam aí, cara. Agora, agora realmente fugiu aqui da minha cabeça. Mas é um número bacana para um jogo que já foi lançado há muito tempo aí como um exclusivo de PlayStation 4 e chegando aos PCs aí a galera ficou muito animada cara com esse lançamento e a gente teve um outro exemplo aí que foi o Days Gone que é um jogo que foi lançado, a galera ficou também bem animada aí poder jogar esse game nos PCs, e ele foi outro que teve um desempenho legal, pois na sua primeira semana, ele atingiu o topo de jogos vendidos aí da Steam. Então a Sony, ela tá vendo que isso tá dando muito certo, delas de pegarem seus exclusivos e lançarem diretamente no PC. E a gente viu que no PlayStation Showcase, Aconteceu a mesma coisa com Uncharted, entendeu? Nós teremos aí uma coleção de Uncharted chegando também para os PCs, e eu acredito que essa aventura do Nathan Drake, cara, vai vender que nem água, porque Nathan Drake e a franquia Uncharted, né? Dispensa comentários e apresentações. Todo mundo gosta, cara. Eu gosto pra caramba inclusive, e eu particularmente estou muito animado para poder ver o jogo rodando no PC com as capacidades que o um PC tem. E a gente vê, né, cara, um Uncharted 4 da vida rodando aí, quem sabe sabe, com um DLSS, algo do tipo, vai ser lindo. Eu tô muito na expectativa mesmo poder ver como é que esse negócios vai ficar. E não é difícil a gente imaginar que, por exemplo, o God of War seja um jogo que venha também, entendeu? De 2018, no caso, Ragnarok não, claro. Levando em consideração que o God of War Ragnarok acabou de ser anunciado, tá num hype absurdo e a galera tá muito, assim, animada para poder jogar o jogo, eu acho que agora seria o timing perfeito para daqui a alguns meses aí, né? Talvez ainda esse ano eles anunciem, não sei Vir o God of War 2018 para os PCs Porque vai ser mais um boom que eles vão dar Com relação a exclusivos do Playstation chegando para o PC Que é uma coisa muito da hora O Demon Souls também é o Demon Souls Remake no caso, né? Que saiu aí junto com o Playstation 5 e tal É outro jogo que venderia igual água Na minha opinião, na minha humilde opinião Entendeu? Se viesse para os PCs E eu cheguei a ver na lista aqui também Que eles citam até mesmo o Returnal. Esse eu achei um tanto estranho porque foi um jogo que foi lançado não tem tanto tempo assim e eles já estão cotando ele pro PC. Pode ser que isso aqui seja bem mais pro futuro mesmo, entendeu? Porque igual eu comentei aqui no vídeo, eu cheguei a ver nas pesquisas que eu tava fazendo aqui, notícias de sites lá de fora e tudo mais, que parece ser uma lista de 5 anos para frente. O pessoal lá do Playstation, cara, eles não são bobos. Eles estão vendo o quanto tá rendendo em termos financeiros para ele Trazer esses jogos pro PC Franquias que já estão ali, tipo assim Bem frias já Igual Horizon Zero Dawn Que já tinha bastante tempo Apesar de ser um jogaço, entendeu? Foi uma forma de dar um novo ar pro game Entendeu? Trazendo para uma plataforma específica aí Onde muita gente não tem um Playstation Prefere mesmo utilizar um PC E eu acho sim que é uma estratégia inteligente dos caras e eles podem sim utilizar o hype do novo God of War, por exemplo, agora, para poder trazer o God of War 2018 pro PC, que esse aqui especificamente, cara, junto com o Uncharted, né? Eu acho que eles vão vender bem mais do que o Horizon e o Days Gone. Nossa Senhora, mas bem mais mesmo, entendeu? Porque é muita gente que gosta de God of War. Mesmo a galera que é mais específica ali para os PCs, gosta mais de utilizar os PCs. Tem certeza que muita gente vai adquirir esse jogo aí para poder jogar cratão ali, rapaz, rodando nas placas de vídeo foderosas, hein? Imagina. Coisa linda, maravilhosa. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho comentando um pouco sobre esse mega vazamento da NVIDIA. Novamente, como eu tinha dito no vídeo de ontem lá, falando do Injustice 3, Mortal Kombat 12 e tudo mais, não levem tudo que foi mostrado aqui como real. Como a própria NVIDIA falou, muitas coisas aqui são especulativas e eles utilizaram aqui para testes. Mas vamos esperar, não vamos gerar expectativas demais para não acabar se frustrando. Levem tudo como rumor e especulação até realmente um anúncio oficial de cada um desses projetos aqui que a gente tá esperando muito ver. Então comentem aí aqui o que vocês acharam desse pronunciamento da de Nvidia, desses jogos que estão aparecendo aqui, quais pra vocês podem acabar se tornando realidade muito em breve. E eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam do likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então conto aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera!